Se aqui era a estrada principal, era só está aqui. aqui já era, aquela ria vinha até aqui. Mais ou menos até aqui. Então a gente tinha um carrinho mais um parecido com aqueles da Saras Castanhas. E aqui estamos a falar do tempo dos avós. Sim, não, sim. no tempo. Já, já, já. A história vem, já vem dos de avós. Começaram a, a, a experimentar. Depois a minha avó pegou mesmo no negócio e aqui foi o primeiro sítio não foi aqui? Foi a 100 metros ali abaixo? Não sei. Era ali Era, perto dos talhos, dos talhos? Ah, sim, sim, sim, dos talhos. Depois é que começou a vir cá para cima. Uh, uma, tinha uma bolacha mal cozida. E então, experimentei. E então aqui saiu, saiu direitinho. Então, pus uma, uma... de que a tempo eram quatro chocolates à escolha. Então, comecei a pôr as tripas. fiz a tripa. E... que um, é que chamou tripa? Hoje não sei porque... Acho que é por ser a, a tripa do, do, do porco, que é aquela parte, do, assim, é, é, é flexível. É flexível. Não, tentei pôr, mas depois aqui esta malta, já, já, já Não, não, José, tem que ser tripa, é farinha de bolo. Depois tem uma condensação do, do líquido, para ficar flexível. Isto também tem um bocado de matéria muito justa. só um bocadinho mais de água, ou menos um bocadinho, faz diferença. Eu não chamo de segredo, eu digo que é uma, é uma receita. É, é tocar sempre, não é? É tocar sempre, enquanto ele quiser. É.